Oh, yeah. oh, yeah. sexta-feira, dia 27 em grande estilo Jurema lançando a programação oficial do São João um momento muito especial, prefeito branco de geral tendo a oportunidade de recepcionar aqui várias autoridades é inclusive o pré-candidato deputado estadual, o Tiago tem trabalho já prestado aqui por Jurema, prefeito branco, que momento é esse? Jurema agora de volta com os grandes eventos É Edgar, pra mim é motivo de alegria de poder contar com a população de Jurema na rua De poder dizer que é a minha primeira festa como prefeito que eu vou fazer E eu tenho a maior alegria de poder fazer essa festa com carinho com amor Para aquele povo que sempre me ajudou, que sempre esteve ao meu lado na hora que eu precisei Então eu não podia fazer diferente de fazer esses festejos tão bonito, tão organizado, e trazer a cisão para fazer essa abertura do nosso São João. E além da programação oficial, o senhor também entregou hoje mais um equipamento importante, uma máquina para carregadeira. Eu acho que se for para falar em trabalho, eu não quero ser melhor do que os outros prefeitos, mas eu acho que a gente tem feito muito por o Jurema. Eu acho que o que eu tenho feito dentro de um ano e cinco meses aqui, eu acho que eu tenho... É, é, Feito uma evolução muito grande aqui no nosso município, através dos nossos amigos, de Tiago Pontes, através de Fernando Vizerra, de Miguel Coelho. A gente temos transformado Jurema e vamos transformar muito mais, que Jurema vai ser uma cidade que vai ser referência aqui, daqui quando eu terminar meu mandato. Tiago Pontes foi apresentado hoje como seu pré-candidato a deputado estadual. Muito bem, nós trouxemos Tiago aqui hoje, porque ele trouxe aqui um investimento para nós de quase um milhão, meio milhão de reais, é, garantiu hoje aqui na festa que vai botar mais 4 milhões de reais aqui na, nos cofres da prefeitura, e esse dinheiro não é meu e nem vai ser de Tiago. Esse dinheiro a gente vai fazer uma transformação no município de Jurema, porque eu sempre digo, o dinheiro que vem para a prefeitura não é meu. O dinheiro que vem para a prefeitura, eu administro ele, feito administro o meu. É centavo por centavo e quem tem um retorno é o povo de Jurema. Valeu, prefeito. Bom forró para o senhor e a primeira-dama, dona Janaína. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes, vocês da rádio, que sempre estão aqui presentes. Eu só tenho a agradecer. E a gente vamos estar sempre presentes, porque agora em queimada a gente já vai ter mais coisa para entregar o povo de Jurema. E por aí não para. Daqui para eu terminar meu mandato, eu acho que todo mês eu tenho que mostrar o povo de Jurema. Que maravilha! Vamos conversar aqui com o pré-candidato a deputado estadual, Thiago Pontes. Thiago, você chegando a Jurema e uhum. sendo muito bem recepcionado, inclusive já trazendo muito trabalho. Boa noite, amigo. Boa noite a todos da Rádio Agresta FM. para mim é uma satisfação estar aqui em Jurema hoje. É, e para mim, via Jurema já apresentando o um trabalho Trazendo aqui, participando dessa abertura do São João de Jurema É uma grande satisfação A gente fica com o coração feliz e contente Vendo que está havendo uma retomada econômica Vendo que a população está podendo voltar às ruas Está podendo comemorar o São João Está podendo dançar um forró Isso é que é importante A gente tem que entender que as pessoas precisam Cada dia mais se confraternizar E aproveitar o que cada cidade tem de melhor Está valendo o futuro deputado, sucesso na caminhada. Deixa eu conversar aqui também com o secretário de governo aqui de Jurema, o Ed Lázaro de Geraldo. Que momento especial é esse para Jurema? Jurema, hoje, graças a Deus, é só alegria. Boa noite, amiga Fênix, meu amigo Edgar meu amigo Ilama Júnior, Ilama Pai, Valder Lins, Ayrton Lira e todos os demais que fazem e que ouvem essa líder de audiência que é a TV... E a rádio Agreste FM Meu grande amigo, com que prazer Em de novo te dar uma entrevista Dizendo que ainda nesse mês de maio Pela segunda vez Jurema recebe mais um investimento Na ordem de 500 mil reais Um presente mandado aí pelo nosso grande amigo Tiago Pontes para quem teve a oportunidade de ainda hoje Por volta de meio de alguns minutos Ouvir o prefeito Branco Na entrevista que deu lá nessa grande rádio O prefeito dizia que, ao contrário do que falavam antes, Jurema hoje volta a ocupar um espaço no mapa pernambucano e por que não dizer no mapa brasileiro. Mas isso só está acontecendo porque nós temos um prefeito que sabe se dirigir à capital pernambucana, à capital brasileira e a qualquer outro município para se encontrar com políticos que ocupam cargos maiores e assim o nosso prefeito sabe se apresentar, sabe se expressar, e sabe reivindicar melhoras para o nosso povo É por isso que neste momento Jurema está bem ingressada no caminho do desenvolvimento Valendo secretário, muito obrigado Deixa eu conversar rapidamente aqui com o presidente da Câmara O vereador o Haroldo Moraes Presidente, é um momento para ser festejado Com certeza, eu fico muito alegre, satisfeito Porque nós iniciamos realmente as festividades juninas lá em Queimadas com a nossa grande Queimadrilha Esse ano reivindicando e trazendo melhores atrações Até porque eu sou o criador e idealizador da Queimadrilha Então é uma festa onde nós vamos estar presente com grandes atrações Fazendo convite a todas as pessoas, inclusive dos municípios vizinhos, para estarem presentes E o orgulho maior é que hoje nós estamos regatando a cultura, a raiz do forró trazendo uma cisão para fazer essa abertura e nós é, noticiarmos quais são as bandas, quais são as atrações que vão estar presentes no nosso festejo junino. Então, para a gente é muito satisfatório, até porque um político na qualidade como eu, com vários mandatos, são nove mandatos seguidos, fazendo parte das administrações do município, tendo hoje um competente administrador como o prefeito do Branco, nós ficamos satisfeitos porque montamos uma parceria na pré-campanha de prefeito e hoje ficamos orgulhosos e satisfeitos pelo resultado que estamos tendo, trazendo a satisfação para o povo de Jurema. Valendo Haroldo, muito obrigado. Abraçar aqui também os vereadores Marreta, Paulinho da Rua Nova e o Cicinho de Xoxô. Vamos trazer aqui o Forrozeiro, secretário de Finanças, o Múcio. Múcio, o que é que a gente pode destacar dessa programação junina aqui da Jurema? Olha, Edgar... A gente sabe que a gente passa um momento muito difícil, né? A, questão, a gente está saindo de uma pandemia, a gente está vivenciando uma crise econômica muito grave, né? Mas a gente não pode esquecer também que o São João, os festejos juninos, é uma tradição aqui no Nordeste. E Nesse sentido, o prefeito Branco de Geraldo tem sido sensível e trouxe aqui para a Jurema uma programação muito baixa, né? Que inicia hoje com o forrozeiro Assisão. E a gente vai até 29 de junho, são Pedro trazendo diversas atrações aqui para o município, atrações locais, atrações culturais. É, estamos trazendo aí é, artistas de, de um grande renome, como Geraldinho Lins, né? o Peruano, Asas da América, é, Belinha Lisboa, Elifa é Júnior, um artista da nossa região, muito conhecido também. E a gente gostaria de convidar a todo, toda a população da nossa região para viajar Jurema. Vim participar dos festejos juninos, né? É, a gente vai ficar muito feliz de estar tá recebendo todos os turistas. A programação é uma programação que foi pensada para todos os públicos. A gente vai ter de forró pé de serra, arrasta pé, de piseiro, palhoção, é, vai ter barraca de comida típica, vai ter quadrilha, quadrilha matuta, quadrilha estilizada. E assim, gostaria de convidar de já, de, de já a Rádio do Agressa FM para se fazer presente, né? Está presente hoje, mas é importante a mistura de rádio aqui da região. E venha pra Jurema para cobrir esse evento A gente vai estar tá recebendo diversos é, turistas E vai ser uma alegria muito grande contar a conversa de vocês novamente Tá valendo Múcio, bom forró para você também Vereador Cicinho de Xuxu Vereador, hoje é só forró, só festa Hoje é só forró, só festa É uma satisfação imensa estar aqui Quero agradecer a Raido, a Grest FM, a todos vocês É uma satisfação em fazer parte dessa gestão aqui Junto com o prefeito branco, uma, uma gestão digna, competente de responsabilidade Junto com o candidato a deputado da gente aqui E quero dizer que, aliás, do povo, nós estamos tudo de parabéns Por ter essa festa tão linda, tão maravilhosa E estamos aqui junto para lutar o povo de Jurema Muito obrigado e até outra oportunidade E olha, a abertura dos festejos juninos aqui em Jurema O lançamento já com o show dele A Cisão, é a primeira vez aqui em Jurema? É a segunda vez a segunda vez, graças a Deus. Depois de 60 anos, primeiro, quando eu estava começando quase, e agora, vim novamente. E, claro, a cidade resgatando a cultura e os grandes eventos, e não poderia ser melhor com esse show do Assisão. É, eu agradeço, agradeço muito pelo elogio e, e o prazer é imenso estar aqui. E o público de casa, só para que a gente possa dar ali aquele aperitivozinho, das canções que eternizaram os forrozeiros e principalmente que animam na né? todos os São João. Eu fiz uma fogueirinha pam, para para. Eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor. Eu quero meu amor na quentura do salão e por aí vai. Com imagens de Arnaldo Ferreira e produção de Willama Júnior, Edgar Fênix com informações dos festejos juninos de Jurema.